que quem vos fala é o Zeca, que já passou pela rua, ficou um bons anos e agora, graças a Deus, não estou mais. No dia 22 de outubro eu vou estar na feira do Cisarte, Centro de Inclusão Social para a População em Situação de Rua. Além de todas as coisas legais que vão rolar, eu vou dar o meu quinhão aí, participando com a venda da revista Ocas, que é um projeto bem legal, é uma possibilidade de geração de renda. Vou estar também com um trabalho que eu já venho fazendo há um bom tempo, que é garimpar discos, e vai ter muitos títulos bacanas aí para ver. Vamos comemorar junto esse quinto ano aí de existência de um projeto tão bacana para a sociedade como um todo.